Olá voluntário, eu vou mostrar agora para você como usar o módulo ajuda de custo do sistema. Para acessar o módulo ajuda de custo, você deve clicar no menu superior em painel de equipe e escolher aqui ajuda de custo. Chegando no módulo ajuda de custo, você terá três abas. A primeira aba é para fazer a solicitação da ajuda de custo. Você vai escrever aqui cada uma das despesas que você terá. E você pode incluir quantas despesas você quiser. Lembrando que sempre a ajuda de custo é voltada para transporte, alimentação ou para compra de materiais diretamente usados na ação. Você cadastra cada uma das linhas aqui e o valor. E você pode ir somando novas linhas. Por exemplo, transporte e coloca o valor. Por exemplo, Ou oh. E você pode incluir mais despesas. Por exemplo, a alimentação. e coloca lá o valor, por exemplo, R$ 30. Reais. Com isso, você pode fazer a sua solicitação, concorde com os termos de uso e pode enviar a solicitação. Uma vez cadastrada a sua solicitação, quando você fizer efetivamente as despesas, você vai pegar as notas fiscais, vai escanear essas notas e você vem aqui na segunda aba que é envie os comprovantes. Nessa aba você pode então selecionar o arquivo, seria interessante você compactar todos os arquivos numa pasta só e enviar tudo de uma vez, envia os comprovantes aqui para nós. Uma vez que você fez o envio dos comprovantes, você também já pode cadastrar na terceira aba os dados para depósito. Você vai notar que obrigatoriamente o depósito acontece na conta do líder da equipe, então o nome e o CPF do líder da equipe já estarão aqui colocados obrigatoriamente pelo sistema. Você só deverá preencher o nome do banco, o número da agência e o número da conta e enviar os dados para que a gente possa fazer o depósito dentro dos prazos estabelecidos pelo desafio voluntário.